Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem E vamos direto para mais um vídeo sem enrolação E hoje vamos falar de população mundial, clima, meio ambiente, esgotamento do petróleo Esgotamento de recursos naturais, situação da terra daqui a 40 anos E qual vai ser a sua condição de vida daqui a 40 anos se você estiver vivo até lá Não é verdade? Bom, o que eu vou mostrar para vocês é um site chamado Worldmeter. Que é um site que mede a situação da população mundial, nascimentos, mortes, crescimento populacional este ano, uh, em tempo real. Beleza? Então vamos para a enrolação, vamos direto para a tela. Pão, aqui está a tela. E olha só, gente, que massa que é isso tudo daqui. Se você olhar a população mundial hoje... Tá, a população mundial atual Ok no mundo nós temos no mundo 7 bilhões 845 milhões 709 mil e vai crescendo continua crescendo bom nascimentos este ano nascimentos este ano este ano de um de janeiro à meia-noite até agora 16.797.000 pessoas e vai crescendo nasceram este ano nascimentos hoje no dia 13 de fevereiro de 2021 vamos ver se apresenta os dados aqui hoje do início do dia atual até agora 294 mil e vai crescendo o número de pessoas Mortes este ano no mundo. 7 milhões pessoas, e 50 mil pessoas e vai crescendo, vai vai mudar aqui daqui a pouco para 7 milhões e 52 mil pessoas por ano. Mortes hoje no mundo, 123.514 mortes aconteceram hoje. Crescimento populacional este ano 9 milhões mil pessoas é, nasceram, mas também morreram. O que significa isso? Olha que é interessante isso daqui. ó. ó se você ver aqui nesse dado, você vai ver que 16 milhões de pessoas neste ano nasceram. Mas se você ver aqui, neste dado, de... de Cadê? Nesse dado aqui, ó. Não, caralho. Cadê o dado? É, aqui, ó. Nesse dado aqui, ó. Mortes, também. É, tá meio que, meio a meio, nascimento e morte. Tá vendo? Então, o mundo tá, eu acredito eu, é, meio que diminuindo a, a, o crescimento populacional, porque tem morrido também muita gente perto do que tem nascido, Número de pessoas, né? Se você olhar aqui, ó, nascimentos hoje, 294 mil. Se você olhar mortes hoje, 123 mil. Se você fizer um cálculo rápido aqui, vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó. É, 294 menos 123 igual 171. Tá mais ou menos que quase que na metade, porque se você dividir, 294 dividido por 2 é igual 147 então tá tipo assim meio que 60 tá morrendo quase que igual nascendo o número de pessoas no planeta terra o que que isso significa para você porque para mim significa que o negócio tá meio que pegando fogo entendeu é, então vamos lá economia é, dados governamentais com saúde. Gastos no mundo hoje, só no dia. Ai, ah, esses motoqueiros, vou falar para vocês. Ó. Só no dia de hoje, dia 13 de fevereiro, 11 trilhões de dólares. Mas, se a gente mudar para o ano, foram 674 bilhões, né, não trilhões, de dólares gastos. O que dá quase um trilhão. Significa que estão se gastando muito em saúde. Então, se você montar um hospital, talvez seja um bom investimento para você. Despesas com educação. Olha que merreca, cara. Despesa com educação no mundo hoje. Mas neste ano, foi quase também 500 bilhões de gastos em educação. Despesas com forças armadas hoje, 3 bilhões bilhões 615 milhões 900 tantos mil e o número vai crescendo quer dizer no ano foram gastos 205 bilhões é uma boa grana né para gastar com armamento para um pegar e matar o outro carros produzidos olha que interessante isso daqui ó este ano foram produzidos 9 milhões de carros para uma população de 7 bilhões de pessoas significa que o número de carros é, sendo produzidos este ano está muito menor do que o número de população as pessoas estão comprando menos carro mas olha só a quantidade de bicicletas produzidas este ano cara 18 milhões é o dobro da quantidade de carros então se você quiser montar um negócio talvez uma bicicletaria seja algo bom para você é, montar um negócio né Computadores. Computadores vendidos este ano, 29 milhões de computadores. E só hoje, 520 mil. É pouco, hein? Se você parar para pensar bem, né? 520 mil pessoas comparado com 7 bilhões comprando computador, é muito pouco. É, títulos de livros publicados este ano, 323 mil e o número... Você vê que ele muda muito devagarzinho, quer dizer será que as pessoas estão parando de ler livros de papel muito provavelmente número de jornais em circulação tá aumentando aparelhos de tv vendido vendido só no dia de hoje 515 mil vão ver no ano 29 milhões de aparelhos de televisão vendidos. Te televisão ainda é um negócio bom mas celulares vendidos hoje em comparação com o número de televisão dá uma olhada 5 milhões de celulares vendidos hoje e no ano 292 milhões de celulares vendidos só nesse ano em comparação com a TV no ano 29 milhões Nossa a televisão acho que tá perdendo para internet hein galera <risos> dinheiro gasto em videogame hoje né em jogos né 13 bilhões eu não sei que número é esse meu 13 milhões este ano e 228 milhões nos dias no dia de hoje só usuários de internet no mundo 4 bilhões é se você colocar o tempo uma população de quase 8 bilhões e você tem 4 bilhões de usuários de internet significa que 50 da população mundial não tem acesso à internet então, se você faz um vídeo pensando que 100 pessoas verão o seu vídeo, pode ter certeza que vão ser só 10 pessoas que vão ver o seu vídeo. Meio ambiente. Meio ambiente é uma questão que interessa a todos nós, porque, afinal, nós vivemos no planeta Terra, né? E se eu não tiver meio ambiente, aonde que a gente vai viver? Por isso que os caras estão buscando lá em Marte. Olha só isso aqui, ó. Perda de florestas este ano. 623.627 hectares. Erosão de terra fértil, mil alqueires ou hectares. Erosão de terra fértil, emissão de CO2 em toneladas, 4 bilhões 354 milhões de emissão de gás carbônico na atmosfera. Aí depois os caras falam que não está acontecendo aquecimento global e que o clima não está mudando, e que blá blá blá, né? porque não tem tanta emissão de CO2 assim e tal. Mas se isso daqui em, em toneladas este ano não é suficiente, e só hoje foram 76 milhões de CO2 em toneladas emitidas no, na atmosfera, não é suficiente para mostrar que o, que o problema é sério, então, é só esperar a destruição do planeta para os caras poderem entender isso daí, né? Desertificação em hectares. 1 milhão 439 mil hectares. eu não sei quanto equivale isso daí, entendeu? Mas eu acho que é uma área muito grande, que poderia ser usada para plantio, por exemplo, e que não... é terra morta, terra que não vai é, produzir nada. Substâncias tóxicas liberadas do meio ambiente. É, este ano... 1.174.292 em toneladas. Quais substâncias tóxicas seriam essas, né? A gente pode ter uma ideia dessas substâncias tóxicas, a gente vai chegar lá, mas primeiro vamos passar pelo dado da alimentação. Pessoas desnutridas no mundo. Olha que curioso isso daqui, ó. 849 milhões de pessoas desnutridas. Aí você pega esse número aqui, ó. 1 bilhão e 700 mil de pessoas com sobrepeso no mundo. É meio estranho, né, que tenha quase um bilhão de pessoas desnutridas e um bilhão com sobrepeso. Significa que há uma disparidade muito grande na questão econômica. Metade ganha muito e a outra metade não ganha nada. Então, por que que isso funciona desse jeito? Você pode explicar isso aí no no vídeo? Pessoas obesas no mundo: 760, 776 milhões de pessoas acima do peso. E pessoas que morreram de fome hoje, 23.687. Mas no ano, no ano de janeiro até agora, olha só, em dois meses, morreram mais de milhão mil pessoas de fome no mundo. Cara, como que isso é possível, sendo que tem 1 bilhão de pessoas obesas? Então, quer dizer, alguém está comendo mais da fatia do, da pizza do que outras pessoas. Não estão comendo nada. Então, acho que cabe aí a ONU, né? aos governos, ao governo, às entidades responsáveis fazer um equilíbrio dessa balança aí, porque o negócio também tá meio que desequilibrado no meu ponto de vista, né? Gasto com doenças relacionadas à obesidade nos Estados Unidos também não, não interessa, gasto com programas de perda de peso nos Estados Unidos também não interessa. Agora, olha só isso aqui, água. Água. Água que é um negócio muito importante. Água consumida este ano em milhão de litros. 528 milhões de litros. O que, que é 528 milhões de litros de água? Eu não tenho nem noção, gente. Mortes por doenças relacionadas à água. Este ano, hoje, 1.785 pessoas. Mas este ano, 100 mil pessoas morreram por mortes de doenças relacionadas à água. Quer dizer que 100 mil pessoas no mundo não têm tratamento de água. Pessoas sem acesso a água potável. 793 milhões. Quase um bilhão de pessoas que não têm acesso a água potável. No mundo em que os caras estão mandando sonda espacial para Marte, para procurar água em Marte, estão investindo em carro elétrico, etc. e tal, tem pessoas que não têm acesso a água potável. Bom, isso significa que o mundo tem realmente muitos problemas, aí né, E que a gente não percebe, né? Agora, isso daqui, ó. Energia. Energia usada. Ó, presta atenção nesse dado. Energia, que é o que todo mundo se preocupa, né? É, é usada no mundo hoje. 3 milho... 362 milhões de megawatts, certo? Megawatts. De fontes não renováveis, quase tudo. De fontes renováveis é a outra parte que está faltando ali, ó, tá vendo? 54 milhões que é a hidrelétrica, por exemplo, né? aqui no, no caso do Brasil agora olha esse dado aqui cara energia solar atingindo a terra hoje em megawatts 2 trilhões 270 bilhões 300 quer dizer o uso de energia de fontes não renováveis e renováveis é uma idiotice se nós temos uma quantidade excedente de energia solar entrando na Terra e aí os caras querem, pegam, querem taxar o sol, né? Que é essa nova lei aí de, da cobrança da energia fotovoltaica, que é a placa solar no telhado, que os caras estão querendo taxar. Então, energia hidrelétrica, como é o caso do Brasil, por exemplo, mano, é algo totalmente ultrapassado. O negócio é investir em energia solar, fazer prédios, tijolos, telhas, asfalto, postes, tudo com fotos, é, Aquelas placas de energia solar fotovoltaica para pegar a energia do sol, cara, e parar de destruir a natureza em relação a, a, a essa, é o consumo de energia, cara. Agora você vai ficar impressionado com isso aqui, ó. Petróleo extraído hoje em barris: 74 milhões. Mas olha isso aqui, ó, olha isso aqui, ó. É... 159 litros por barril, né? Agora, olha isso daqui, ó. Petróleo restante. Isso daqui que eu queria mostrar. Petróleo restante. 1 bilhão 482 milhões de barris de, de, de petróleo restante. O que significa que em 42 anos, ó, dias para o fim do petróleo. 42 anos vai acabar o fim do petróleo. Por que que você acha que os caras agora estão investindo em carro elétrico? Por que que tá acontecendo isso, porque os caras já sabem que daqui a 42 anos vai acabar o petróleo, muito antes né, porque como é que você vai extrair o petróleo lá no finzinho lá, a última gota de petróleo da terra então você pode colocar aqui em 30 anos, já não tem mais petróleo na terra e aí por isso que os caras estão investindo em petróleo e gás, dias para o fim do gás 57 mil dias para o fim do gás, se você dividir aqui, 57 mil vamos colocar aqui é, 57 mil dividido por 365 igual cento da 15 anos 15 anos para acabar o gás e como é que a rússia né por exemplo que exporta o gás para a europa né para eles vivendo o gás lá como que a europa vai ficar sem gás mano Fim do carvão, 148 mil dias para o fim do carvão. Se você dividir, é, vão ver em anos, né? Aqui, vamos ver em anos. 148 mil dividido por 365, igual 40 anos. 40 anos também ah, vai acabar o carvão no Brasil. Então, os governos, cara, já precisam começar a repensar aí o que, que os caras vão fazer para gerar energia, gerar calor, produção industrial... E bens de consumo, etc É onde a gente vai cair no minimalismo Que é um outro vídeo que eu vou fazer Falando a respeito do minimalismo Será que você precisa ter tudo que você tem dentro da sua casa? Será que você precisa todo dia comprar alguma coisa para satisfazer o vazio que você tem dentro do seu coração? Eu acho que é uma coisa que você precisa pensar melhor Agora, mano Na área da saúde, olha só que interessante ó, Mortes causadas por doenças transmissíveis 1 milhão e 500 mil isso daqui eu não vou falar, isso daqui eu também não vou falar, mas você pode ler aí, né? O próprio YouTube tá lendo também, não devia nem estar colocando isso daqui, mas tudo bem. É, mortes de mães, né? É, pessoas infectadas, mortes causadas por HIV, mortes causadas por câncer, mortes causadas por malária. E olha o que interessante isso daqui, ó. O número de cigarros fumados hoje, cara, passa de 11 milhões, mano. Vamos ver, no fumado no ano, dá quase um bilhão um bilhão de, de pessoas fumando cigarro velho que loucura mano aí você vê aqui ó mortes causadas pelo fumo 599 mil então quer dizer será que o cigarro mata tanto assim quanto as pessoas falam que mata mortes causadas por álcool este ano 299 quase 300 mil hoje 5.330 pessoas aqui ó 10 mil pessoas né não é uma combinação de cigarro com álcool a chance de você morrer é muito maior esse daqui eu não vou falar, mas olha isso daqui, velho. Gastos mundial em drogas ilegais este ano foram 47 bilhões de dólares, cara. É tipo assim: muita grana. Pessoas que estão usando as drogas ilegais. Então, por que o governo não pega e não legaliza algumas, né? Para de fazer tanto é, coisinha doce aqui no Brasil, principalmente, por causa de crenças e. e e Outras doutrinas idiotas e não legaliza tudo isso daí, não começa a cobrar imposto em cima disso daí, né? Vamos ver hoje, ó. Hoje foi gasto quase um bilhão no, no mundo em drogas legais. E aí, e se essa grana toda viesse parar no bolso dos cofres públicos aí, como é que seria? Hã? Acidentes de trânsito, ah, tudo bem. Agora, olha só isso aqui, gente. Vocês vão ficar impressionados com isso daqui, ó. População é, por país. População por país. Vamos vir direto aqui no Brasil, que é o que interessa, né? Qual que é a... Ó, olha isso daqui, ó, a população do Brasil hoje... 213 milhões de pessoas no Brasil. Isso daqui é em tempo real, tá? Tá aumentando, ó. Tá nascendo mais crianças. Em 1960, se você olhar aqui esse gráfico, 1960... O Brasil tinha 50 milhões de pessoas. Em 2010 ele estava com tantos milhões... e agora em 2020... ele está com 213 milhões... quantas pessoas nasceram cara... quase 200 milhões de pessoas em... em 50 anos... será que os governos prepararam as cidades... para esse número todo de pessoas que nasceram... que vieram né, morar de outros países para cá... será que eles se preocuparam na distribuição de água... Eles se preocuparam com a distribuição do esgoto... o tratamento do esgoto o recolhimento do lixo, a reciclagem do lixo, é, o número de hospitais, o número de institutos que criam vacinas, e os pátios que recolhem os carros. O que, que faz aqui com, com os carros que são recolhidos e mandados para os pátios? Né? Cara, você vê quanto problema o Brasil tem, tudo porque é atrasado. Porque não podia, podia não ser desse jeito. né? Agora, olha a taxa de crescimento populacional... A partir de 2010, como ela cai vertiginosamente, tá vendo? Porque as, as pessoas estão deixando de ter filho, porque é praticamente impossível você ver num país em que você não tem dinheiro nem para comprar é, leite para dar pro seu filho, não é verdade? Ou brinquedo, etc e tal. Então olha isso aqui: ó, A população atual do Brasil é de 213 milhões no sábado 13 de fevereiro de 2021, que é hoje. É o Brasil ocupa a sexta posição na lista de países com maior população, a densidade populacional é de 66 pessoas por quilômetro quadrado, a área é de 8.358.000, e a população urbana, quer dizer, milhares de pessoas estão saindo do campo, gente, eu estou vendo é uma impressão minha, a pessoa está saindo do campo e indo direto para as cidades, as cidades estão preparadas para receber esse número enorme de pessoas? É uma pergunta muito interessante essa daí, não é? Porque você construir uma cidade, por exemplo... Tem um, tem um cara lá que ele quer construir um condomínio de 300 casas... Uma casinha do lado... 300 não, 150 casas... Uma casinha do lado da outra... Cada pessoa... Cada casa tem em média 4 pessoas... 150 vezes 4 mil... Mil pessoas... Cagando todos os dias... 300, 400... Vamos colocar 500 gramas de cocô por dia... São 5 é, mil quilos, 50 toneladas, sei lá quanto de bosta que é. É tanta bosta que não é nem pra fazer as contas. Indo para o rio. Será que tem uma estação de tratamento nessa cidade onde vai ser construído esse condomínio? E o que, que vai ser feito com os dejetos que forem emitidos para essa estação de tratamento? Vai ser transformado no quê? E se não for transformado em nada, vai direto para rede de esgoto que vai direto para o rio, o rio vai direto para o mar, um, os peixes morrem tudo. Tá na cara isso aí, velho. Sou um retardado que não consegue enxergar isso daí? Ou será que o retardado sou eu? Agora isso daqui, ó, a idade média no Brasil de pessoas é de 33,5 anos. Quem tem 30 e poucos anos, cara, tá interessado em ter filho? Tá interessado em casar com a facilidade de fazer aquelas coisas que todo mundo tá afim... Você acha que a pessoa tá interessada nisso? É óbvio que não. Ela tá interessada em ter um trabalho? É claro que ela quer jogar videogame, mano. Então, o governo se ferrou. Esse governo que ganhou essa eleição se ferrou. Grandão. Porque não tem planejamento nenhum para tudo isso daqui que eu tô mostrando para vocês hoje, ó. Tá vendo? É... Ó. Quanto que cresceu a população do Brasil de 2019 para 2020? Vamos dar um ctrl-c aqui, ó. 212 mil. E, e, opa, é, 212 mil. É, vamos dar um ctrl-v aqui. Menos, menos no ano de 2019. Vamos ver o quanto que de, de pessoas que, é, que chegaram no Brasil... 1 um milhão e 500 mil pessoas de um ano para o outro no, no país inteiro certo será que o governo ele prepara o sistema educacional sistema cultural sistema de saúde é, sistema de habitacional sistema de de sei lá de tudo o que tem no sistema aí para um milhão de pessoas por ano velho um milhão e meio de pessoas por ano nascendo no país você acha você acha auxílio emergencial para um milhão de pessoas você acha claro que não né cara entendeu agora pessoal olha isso daqui ó expectativa de vida a expectativa de vida do brasileiro de ambos os sexos é de 76,57 anos então se você fizer um cálculo rápido aqui ó você vai ver o seguinte 76 anos é a média de vida do brasileiro certo ele tem que contribuir com a Previdência para ele poder se aposentar, 35 anos, certo? Só que ele tem que ter 65 anos de vida para ele poder se aposentar. Então, se ele tem, se ele tem 65 anos, tem que ter 65 anos de vida para ele se aposentar e a média de vida dele. É de 76 anos menos 65 é igual 11 ele tem que começar a trabalhar com 11 anos de idade para ele se aposentar com 65 anos tendo contribuído 35 anos de vida não tem escapatória então eu acho que o governo que fez isso é é infeliz entendeu muito infeliz porque os caras lá é que estão na, na Assembleia Legislativa, no Executivo e tal, os caras se aposentam ali no primeiro segundo mandato, já estão aposentados com salário integral, com tudo que, que se tem direito dos países mais ricos do mundo. E aqui no Brasil, você tem que começar a trabalhar com 11 anos para você se aposentar com salário mínimo. Beleza? Está satisfeito? Parabéns para você, né? Dos, sim, parabéns para os 50 milhões que votaram no, no atual governo aí. Beleza? Firmeza? Então tá. Bom, pessoal, é, eu acho que esses dados que eu falei para vocês foram dados que eu tenho certeza que muita gente não conhecia e que agora está conhecendo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você reflita um pouco a respeito disso. Depois eu vou falar sobre a extração do cimento, a extração do gesso, o quanto que tem que destruir o planeta para poder extrair as coisas, para construir as cidades para para que se tenha urbanização, né? O quanto você tem que matar a natureza para você construir uma cidade para você morar e depois você não vai ter recursos naturais para poder viver naquele lugar que você está construindo para você morar. Então, tá meio burro esse negócio, tá meio burro, né? Bom, mas enfim, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal se você achou interessante. Compartilhe o vídeo com uma pessoa e muito obrigado. Falou tchau.